Oi, criançada! Hoje nós vamos entrevistar um instrumento chamado trombone de vara. Nossa, mas como você é brilhante, seu trombone! De nada! Seu trombone, antes de mais nada, vamos fazer um solo para as crianças conhecerem a sua sonoridade? Ah. legal. Você sabe tocar aquela assim, ó? para paranarapa. Muito legal. Seu trombone, qual outras coisas que você sabe fazer pra gente que as crianças vão gostar de ouvir? O que é isso? É uma ambulância? Deixa eu ver uma coisinha. O que que você tem aqui dentro desse buraco escuro? Que susto! Caramba, esse trombone surpreende a gente, né? Seu trombone, você sabe também tocar música infantil? Toca uma aí. T -bone, t -bone. Cabeçal, cabeça bumbum, tibum tibum da cabeça ao bumbum, tibum tibum da cabeça ao bumbum, tibum tibum da cabeça ao bumbum. Muito obrigado, seu trombone! Até uma próxima vez!